E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. olá, amigo. Muito calor nesta quinta-feira. Sempre quando uma frente fria se aproxima e ela tá ali, ó, chegando no oeste de São Paulo, esquenta para valer. 35 graus no interior paulista, 32 a 34 graus na capital, 32 a 33 graus no litoral. É um clima muito abafado também, sensação de calor e mudando o tempo. Durante o dia, começando pelo oeste paulista, pelo sul e depois, durante a noite, chegando também ao litoral. Chuvas, trovoadas podem acontecer, ventos fortes também durante o dia... Amanhã muda tudo, começa instável, clima, clima abafado, mas não sobem tanto as temperaturas E o fim de semana com muita variação, chove, para, vem, volta E na segunda-feira vem um frio para a gente colocar bastante agasalho por aí Por enquanto é muito sol e calor nesta quinta-feira Um abraço a todos O do tempo